Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Saman Sri Chaitana Prabhu Bande Nitananda Sahoditam Sri Nanda Nandananga nanda Bande Radhika Charano Dayam Gopijanu Samayuktam Binda vanamanu. बांचा कल्पतरुवश के पास सिंध बेबच अतितानंग पावुने विभ्यो नमो नमः मुकं करोति बांचा लंग पंगुंग लंग हैते ग्रीम यत पातम के पातमहंग बंदे परमा आहां अनंदमाधवं ब्रिंदा वितु सिद्ध बैपियावी के स्वसचा Shnavakti bhakti pade hi namo nama a nara ayana namaskritta nara ncayibha narottama a jayo gauri ya prakasa ne cha rakta guru bhakti yukto bhakti pramoda Deyam gudvarun dhayam sadapari bhavaknam abhistodo padam virinchanutam saranyam viita tiham puno tapal bhava dipuotam bandhe charana Bispurijita, que me pega o saramurti. Saradhi, kada, Sri Krishna Chaitan, no pravunita, nanda. Shi gaura bhakta binda. Sri Krishna Chaitan, no Shri Adyaita Gadhadhar Sivasadihi Baurabhikta Binda Hare kishna Hare kishna Krishna kishna Hare Hare Hare ram Hare Rama Rama Rama ram, Hare Hare Ajahnulammita Bhujao Kanaka Badato sangketa noy kavitaro kamala hi taaksho viśām baru dija baru bande jagat priya, karu Hari Krishna Hari Krishna, Krishna Krishna Hare, Hari Hari Ram Hari Ram ram ram hare hare <coughs> namami gangee sura suroir bandito diparupam muktin cha muktin cha Bhavan Rupen Sadhana Rana Ganga Tarang Ramanya Jata Kalapam Bhagam Narayuno Priya Manang Madapharam Vagi gí Badane, jus vá da ne n lakshmir bhakshasi vam maham Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama Rám, Rám, Hare, Hare. <coughs> evam prakiti-vai-citraat, bhidvate matayo ninam, paramparjenakkesaanchit, pasundamatayo apare. Evam prakiti-vai-citraat, evam prakiti-vai-citraat, bhidvate matayo ninam. Parampargyano Kesanchit Pashandomotoyu Opari. Gorya Goshtipti. Sisila SHRI Sri Srila Bhakti Siddhanta, Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. We are postman We are just like a messenger of Goloka. No, nós somos como carteiros, Whatever mensageiros de Goloka Vrindavana de Vaikuntha, do universo transcendental, qualquer mensagem que esteja lá personal... nós vamos entregar sem mudar nenhuma palavra, eu não tenho responsabilidades pessoais sobre as mensagens que Krishna manda ao mundo material, sobre as mensagens que vêm de, de Vaikuntha Jagat, do universo espiritual, talvez você fique bravo comigo, você não goste de ouvir, o que eu recebi do meu Guru Varga, a verdade absoluta. Mas é minha obrigação repetir estas mesmas frases. Quando você fica chateado, quando você acha ruim, é meu pedido para você tente considerar qual é a minha responsabilidade. Por que você fica achando que eu sou seu inimigo? Eu sou somente como um carteiro. Qualquer informação, qualquer carta que venha no seu nome é minha responsabilidade entregar essa carta para você. Se você abre a carta e encontra uma notícia que você não gosta e quer bater em mim, isso não é uma coisa justa. Por que, que você quer bater em mim? A carta é para você. Eu sou somente o carteiro. Os tolos ao redor do mundo, eles não suportam. Quando um sábio fala sobre a verdade absoluta de maneira absoluta, ficando de, sentado sobre a plataforma absoluta. As pessoas não querem suportar, elas não suportam isso. Muitas vezes, Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, nós não podemos fazer nada, nós não temos responsabilidade ou poder, nós não podemos desfazer. Se alguém fizer alguma coisa errada, a gente deve lutar contra isso. Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia que um ratinho pequeno ele não pode publicar um livro. Mas se você coloca livros valiosos, o ratinho vai lá e come os livros, não é? Isso ele consegue fazer. Uma traça não consegue publicar um livro, mas ela pode comer os livros, não pode? E essa é a função da traça, e essa é a dolorosa uh, situação da sociedade atual. As pessoas querem destruir o conhecimento. Muitas vezes, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse que o Guru Pada Padma é um meio transparente através do qual nós podemos ver o que é o que. Guru Pada Padma, Paramahamsa Gurudev. O Guru Pada Padma, o Vaishnava puro, ele é um meio transparente, um meio transcendental, através do qual nós podemos enxergar a verdadeira realidade, o que significa o que no mundo transcendental. Ontem, na aula da tarde, Srila Maharaj Shambhava estava discutindo esse ponto, o mundo transcendental e o mundo material. Através do parampará, nós alcançamos conhecimento, nós recebemos conhecimento. Eu sei que você tem seu dinheiro guardado, seu poder econômico. Você pode ir no mercado e comprar uma montanha de livros e tentar lê-los. Quem vai lhe parar? Você pode ir ao mercado? Na, na livraria e comprar todos os livros e tentar alcançar conhecimento transcendental. Mas é assim que funciona? Não, não funciona dessa maneira. Eu posso comprar todos os livros que eu quiser, mas quem vai lhe dar realização? Realização você não pode comprar do mercado. Você tem seu dinheiro guardado, seu poder, e você pode me dar. Me dá 10 quilos de realização no supermercado. Realização é algo absoluto, que é totalmente reservado ao Guru Vaishnava, ao Senhor Supremo. É Ele que pode nos dar isso. São eles que podem distribuir esta realização. Eles são os únicos proprietários da realização espiritual. E através do seu esforço pessoal, independente, você não consegue alcançar nenhuma gota de realização. Same thing I was speaking yesterday. Bhagavan Sikh is not speaking to Dhava. Bhagavan Sikh is not speaking to Brahmaji. Então, Maharaj estava falando que nós não podemos realizar. Uh, Krishna facilmente, ele é um objeto que não podemos sentir, que não podemos ouvir, que nós não podemos realizar. Então, como é possível? Como é possível conhecer o Senhor Supremo? Nós não podemos or realizar or nada. Nós podemos realizar Yopi é difícil, dificílimo encontrar alguém que possa dar Harikata. Nos Upanishads está escrito isso. E é mais difícil ainda encontrar alguém que possa receber conhecimento espiritual. Asshodya Subakta, quem pode falar? Quem pode, Quem pode falar sobre Deus? Quem pode dar o bhagavad Kata? É algo muito raro encontrar tal pessoa. Está escrito nos, nos Vedas, aquele que é o devoto puro, somente ele pode dar Harikata. Se você não é o devoto puro, você não pode realizar Krishna. Muitas vezes, Prabhupada Bhaksidanta Sentia dor em seu coração. Todo o comportamento, yes. toda a etiqueta. O que estava manifestado no Vaishnava puro, no Guru dos Pés de Lótus. Oh. Tudo estava manifestado em Goura Kishoradas Babaji Maharaj. Ele dizia, meu guru não dava aula sobre o Bhagavatam, mas tudo o que está escrito no Srimad Bhagavatam estava manifestado é, estava manifestado no comportamento de Goura Kishoradas Babaji Maharaj, o guru de Bhaktisiddhanta Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada que era considerado iletrado, mas mesmo assim ele tinha o um comportamento perfeito. Então, sem receber toda a misericórdia de Bhaktivinoda Thakur, do nosso Guru Varga, ninguém pode dar Harikata. Então, esse tipo de... Um, esse, a pessoa que pode dar Harikata é muito raro, mas ainda mais raro é aquele que pode receber este conhecimento. É possível encontrar talvez um ou dois pessoas no mundo que podem dar Harikata, mas é mais difícil ainda encontrar aquele que pode ouvir, digerir, realizar este conhecimento, ouvindo este sábio. Então, Maharaj Shambhava disse ontem, que o Senhor Supremo fala com o Senhor Brahma, com Brahma e diz: pelo teu próprio esforço, você não pode me conhecer. Eu vou dizer para você que, pela minha misericórdia sem causa, diz Krishna ao Senhor Brahma, eu vou lhe dar conhecimento e você vai recebê-lo. E quem eu sou? Qual é a minha forma transcendental? Quais são meus passatempos? Tudo isso você pode acessar através da minha misericórdia. Minha morada secreta, minha morada espiritual. Tudo isso você pode acessar através da minha misericórdia, diz Krishna. O Senhor Supremo vai abençoar o Senhor Brahma, dizendo, através da minha misericórdia, através da minha compaixão karuna, em sânscrito, você vai realizar a minha realidade eterna. Então no Brahma Samhita, no texto do livro Brahma Samhita, nós testemunhamos a iniciação que Brahma que o senhor Brahma recebe de Krishna Nós testemunhamos a iniciação do senhor Brahma nos mantras sagrados dentro do livro Brahma Samhita Como Brahma Samhita nós temos conhecimento sobre tudo relativo a esse fato que o senhor Brahma recebeu a iniciação de Prakrita Kamadeva do Cupido do Deus do Amor transcendental Shri Nandanandan Krishna O senhor Brahma vai manifestar este serviço para Krishna, ele vai controlar o mundo material então os uh, sábios às vezes que estão até dentro da Gaudia estão dizendo tolices sobre o senhor Brahma sobre o Brahma eles vão o Brahma eu não estava presente eu ouvi dizer que houve uma assembleia ah, e onde muitos Vaisnavas, muitos sannyasis foram, e um Sanyasi disse coisas imperfeitas a respeito do Senhor Brahma. Ele estava cortando a raiz do conhecimento e do poder do Senhor Brahma. Se você interrompe, se você não conhece a fonte dos fenômenos, como você pode co tentar compreendê-los? Não é uma questão de disputa entre falso, entre diferentes egos. Não é, as pessoas às vezes querem discutir filosofia. É, querendo é, vivê-la através de uma disputa, de quem é mais inteligente, de quem é uma disputa entre egos, mas não se trata de uma disputa entre egos, e sim da sobrevivência da sua consciência, da sua alma. Muitas, muitas pessoas alcançam muita fama, fama mundial falando sobre Deus, mas essa fama não vai protegê-las. Pratista, a fama espiritual não pode lhe proteger se você comete erros dentro do aspecto da devoção. E nem ter milhões de dólares no banco pode lhe proteger. Todos os seus discípulos também não estão lhe protegendo. Ninguém pode proteger você se você comete erros. Somente o Vaishnava, o Guru Pada Padma, o Guru dos Pés de Lótus pode lhe proteger. Ah, somente se o discípulo estiver completamente em linha com o guru, como o Vaishnava dos pés de lótus, totalmente. Se houver um pequeno ponto de desvio, se tiver alguma dis discrepância, alguma, algum desvio, a reta, as retas vão se separar. Essas duas linhas vão se separar infinitamente, mesmo que haja uma diferença de 0,0001 milímetros. Essas duas linhas que têm uma mínima deviação, se elas continuam, se estendem infinitamente, elas vão compreender o inteiro universo. O diâmetro do mundo pode entrar dentro Dessas duas linhas. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta sempre falava da verdade absoluta de uma maneira muito franca, muito plena, completa. É por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta dava esse aviso: tome cuidado. Se você desviar 0,0001 milímetros deste comportamento, destas instruções, até que seu desejo, seu sonho, seu comportamento, sua filosofia, sua etiqueta su se torne a mesma do seu próprio guru, do guru dos pés de lótus. Da alma que alcança a perfeição, você não consegue fazer bhakti. Você tem que se fundir completamente no comportamento perfeito do Vaishnava. Você já ouviu este Kirtana? Tente harmonizar o seu coração com o seu Guru depois de ouvir todas as suas mensagens. Você não pode ter nem 0,0001 micromilímetro de sintonia, de, de, de, de, de, de dissonância. Você tem que estar totalmente harmonizado. Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia que a tampa da garrafa encaixava perfeita, encaixa perfeitamente na, na, na garrafa. Mas se a tampa não encaixa, então aquela tampa é inútil. Então o encaixe precisa ser total e perfeito entre o discípulo e o guru. Não tente Hoje vamos supor que você esconda um desejo. Aquele desejo vai germinar numa árvore gigantesca, numa figueira enorme. E o que você vai fazer depois que esse desejo ficar gigantesco? Como as grandes árvores, as figueiras ou as árvores indianas. Sim, as frutas caem no chão. E quando aquela fruta quebra, uma semente entra na terra e por conta das bênçãos do sol, do ar, da água, aquela minúscula semente vai dar origem a outra árvore e os desejos vão se tornar uma floresta. Mesmo que a semente seja minúscula, menor do que uma semente de mostarda. Mas se ela tomar abrigo na terra, na luz do sol, no ar, na água, ela vai germinar. E depois de muitos anos, ou 200 anos, ou milhares de anos, ela alcança uma forma, é assustadora, gigantesca. 5 mil anos atrás, existem árvores aqui na Índia que têm 5 mil anos. Existem árvores aqui na Índia que nunca morrem. Em Namisharana, em Hilherabad, aqui no Jardim Botânico de Calcutá. Em Vrindava também tem a, árvores que são Never imortais. Mas você não consegue nem entender qual é o centro daquela árvore. Ela está tão the gigantesca que ela tem raízes aéreas, It ela tem troncos, múltiplos so, troncos. Foster, I mean, uh, disease, disease Se você guardar um desejo this, uh, escondido no seu coração, esse desejo também pode man, crescer Através do nutrimento de maya. E maya vai nutri-lo. E com a ajuda de Mayadeva, ele vai se tornar uma árvore gigantesca. Uma floresta. E quando você abrir seu coração, você vai ver que lá dentro está cheio de árvores de desejos. E as raízes dessas árvores, elas podem chegar em tal nível, Tal profundidade que você tente, com toda a sua força, você não consegue arrancar. Ah, e você perceber isso é um pensamento muito sutil. Há pessoas que vão dizer que são sábios perfeitos, mas eles começam a fazer um templo atrás do outro. Ah, não. Maharaj quer dizer que os verdadeiros sábios, mesmo que eles construam infinitos templos, eles não têm apego. Mas se você não é um sábio, se você não se purifica, você tem uma casinha e você vai morrer sentindo falta dessa casa. Você vai sentir apego por esse, por esse prédio, por essa construção. Quanto mais desejos você tem, quanto mais profundos são os seus desejos, mais problemas você enfrenta na sua vida. Quando você abandona o corpo, você tem que jogar todos os seus desejos para trás. No momento que você abandona o corpo, é uma técnica, é uma, uma tecnologia espiritual. Você tem que deixar o corpo e todos os objetos que estão ao seu redor desaparecem. E você tem que ir completamente livre de todas as conexões que você tinha na matéria. O um verdadeiro sábio abandona o corpo com a mente livre, pensando em Krishna. Mas as pessoas que não se preparam para esse momento, que mantêm desejo no seu coração, elas vão morrer e as raízes desse desejo vão estrangulá-las no momento da morte. Elas vão pensar nisso. Então não tente aumentar suas opulências, seus desejos. Tente jogar seus desejos. Tente se livrar dos seus desejos. Tente desenvolver Vairagya, ou seja, utilizar a matéria para o serviço de Krishna. Vairagya é algo que você desenvolve. Não funciona assim que eu digo falar de Vairagya para você e num dia para o outro você alcança esse nível. Eu vou só comer pouquinho, vou dormir só três horas. Hum? Mas nós não estamos falando de uma renúncia seca De uma renúncia que diz Ah, eu vou me vestir mal, eu vou comer pouco vou não vou dormir nada Não é isso É um outro tipo de vairagya Porque essa austeridade seca não interessa Por exemplo, o Senhor Supremo Ele vai dançar com 10 milhões de, 10 milhões de golpes Porque o Bhagavan com centenas de milhares de golpes. E por que que ele pode fazer isso? Porque ele não tem interesse pessoal. O Senhor Supremo tem esse direito, porque ele é o único proprietário. Ele é o único desfrutador, porque ele pode digerir. É, ele não tem. Ele pode digerir no sentido de que ele não tem desejos materiais. Por exemplo, está escrito nas escrituras que o cachorro pode digerir tudo, menos ghi. O cachorro não consegue digerir ghi nem manteiga. Existe um provérbio bengali. Kukur, em bengali, é cachorro. Na barriga do cachorro, o ghi é veneno. É um, é, um, é um ditado bengali. O cachorro não pode digerir o ghi. Então, o Senhor Supremo pode desfrutar porque ele tem desapego absoluto e por isso que ele é o desfrutador supremo porque ele é o único renunciante ele é o único a única personalidade que tem a, o mais alto grau de desapego mas se você pegar o desapego de todos os sábios oh, e todas as pessoas do mundo, juntar, você não pode compará-lo com o desapego do Senhor Supremo. O Senhor Supremo tem seis tipos de opulências, de maneira absoluta. O que significa a palavra purna? Ele, ele, a palavra purna significa completo, mas isso não significa que o Senhor Supremo seja finito. Ele, ao mesmo tempo que ele é purna, que ele é completo, ele é infinito. Vamos imaginar que você esteja tomando a prachada. Mesmo que, vamos imaginar que você esteja cheio de prachada, que você não consiga comer mais. Mas não é essa concepção de Purna que nós devemos entender quando usamos essa palavra a respeito de Krishna Bhagavan. O Senhor pode é, é, desfrutar centenas de milhares de pratos de prachada. É por isso que o genro de Sarvabhuma Bhattacharya não conseguia entender Krishna. Ele dava montanhas de prachada para Goranga Mahaprabhu, para o avatar ah, Dourado. Eu não posso, posso, posso uh, uh, para o you know, Jagannath Temple milhares de e agora você está Então Maharaj está falando que serve a Bhuma Ficava bravo com Chaitanya Mahaprabhu, porque ele dava bastante prachada para Mahaprabhu e Mahaprabhu falava, não, eu não posso comer tudo isso. E Sarabuma sabia que ele era Deus, ele falava, no templo, na fa com a sua forma de jaganata, você toma 60 diferentes de, de, tipos de prachada, você toma prachada 10 vezes por dia em, em centenas de panelas e aqui na minha casa você não vai aceitar. E Mahaprabhu entendeu que ele sabia que ele era o Senhor Supremo e comeu toda a prachada. Mas, ao mesmo tempo, os, o, os, o genro de Sarvapuma ele tinha inveja dos Vaishnavas. Ele dizia, ah, oh, meu Deus, dez pessoas podem comer essa prachada e um sannyasi só comendo tudo isso, onde já se viu? Eles não conseguiam entender. E essa é a condição da alma condicionada. Ela tem inveja de Krishna e tem inveja dos Vaishnavas. Quando Krishna Bhagavan fazia Rasa Lila com centenas de milhares de golpes, as pessoas acham estranho. Ah, Por que Krishna dança com tantas princesas, com tantos golpes? Isso não é um passatempo sujo. É diferente. Quando você vai brincar com uma mulher na matéria, o Senhor não faz nada disso. O Senhor Supremo não sente reação, não sente desejo. Enquanto ele, ele, ele manifesta a Rasalila, ele simplesmente sente Ananda, amor transcendental. E as gopis também são só elas são formas do prazer interno do Senhor Supremo. Você acha que ele está, ele está dançando com mulheres? Porque você deseja uh, desfrutar com mulheres, você quer competir com Krishna? Mas você não consegue entender. Esse é o valor do celibato. Uh, você quer porque quando você está em celibato, você não quer mais competir com Krishna. Então, para entender a forma eterna do Senhor Supremo, é algo muito difícil. Entender todos os ensinamentos do Senhor Supremo é algo que as pessoas no mundo material não conseguem. Então é necessário que haja um encaixe perfeito entre guru e shiksha, entre o mestre e o discípulo. Se não a a combinação perfeita, então o conhecimento não pode ser transmitido. Ou pode até ser transmitido por um período, mas acaba sendo alterado, acaba sendo desviado. O guru fala uma coisa e você entende outra. É por isso que existe esse encaixe entre o guru e o, o discípulo, entre shiksha, o discípulo, e o guru, o mestre. Mas isso significa que o guru precisa ser sincero. Isso não significa que nós deveríamos procurar um Vaishnava que, é, que encaixe no nosso gosto. Não é isso que Maharaj está querendo dizer. Então, o, o, o, o discípulo deve ouvir o Harikata puro, pois onde está o Harikata puro, o Senhor Supremo está presente. Então, é ali que ele deve se encaixar. E Krishna diz para Narada Muni, toda vez que o devoto puro está dando Harikata, eu estou lá. Quando o meu devoto está dando Harikata, tenha certeza. Eu estou presente lá, numa forma sutil, numa forma sutil, ele está de maneira invisível, então nós não percebemos, isso quer dizer numa forma sutil. Então, quando Chaitanya Mahaprabhu come a prachada, as pessoas ficam duvidando, nossa, ele, está, ele é um sannyasi que come tanto assim. Ou quando Krishna faz o as pessoas acham que ele está dançando com mulheres. E qual é a solução? Esse mistério dos passatempos do Senhor só pode ser é, compreendido pela misericórdia do Senhor Supremo. Caso contrário, é impossível. Você não pode forçar a sua compreensão da realização espiritual. Você não pode forçar a sua realização espiritual, porque é proibido, não funciona dessa maneira. Se você quiser forçar a sua entrada, você será perseguido, você será incriminado por isso. E é um grande problema. Então nós estamos fazendo um background, estamos preparando a, o terreno para que está dizendo Shambhava, porque ele vai falar de um tesouro infinito. Depois que Udhava ouve Krishna, qual é o dever de Udhava, depois que Udhava ouve Krishna, qual é o seu dever? Maharaj está dizendo que isso está conectado com o um verso com o qual ele começou esta aula. Então, dessa maneira, por conta de um humor uh, diferente de acordo com isso de acordo com, com as emoções no coração de alguém ela recebe o conhecimento transmitido pelo Guru Parampara as pessoas têm naturezas diferentes então o mesmo siddhanta que é pronunciado é compreendido de maneiras diferentes um discípulo aceita de uma, uma maneira outro discípulo a compreende de outra maneira porque eles têm naturezas diferentes porque ele tem diferentes samskaras diferentes características e impressões de vidas passadas então eles não me compreendem da mesma maneira. Perhaps, Talvez. Perhaps eu já tenha dado para vocês um exemplo muito tempo atrás. O exemplo of... de Jagavalka. Então esse Rishi é chamado ele era um rishi poderoso, ele tinha dois filhos e Jagavalka os enviou ao Guru Kula para estudar com o Guru. Preste atenção, Jagavalka mandou seus dois filhos ao Guru Kula para realizar Brahma Tattva, as verdades sobre o Espírito. Mas depois de estudar o Brahma Tattva, os dois filhos voltaram para casa. E Jagavarka perguntou ao filho mais velho, meu filho, o que você realizou sobre Brahma Tattva? Eu gostaria de escutar. E o filho começou a dar uma aula. Big, big leitura. Uma aula interminável. Yagya ficou muito bravo. Para agora! Pois ele realizou que ele estava dando um Harikata memorizado, não uma realização. Aí ele perguntou para o filho mais jovem. E você pode falar o que você realizou sobre o Brahma? E o filho mais novo respondeu. Ficou de pé na frente do pai e olhou para os pés de lotos do pai e olhou para os olhos dEle. Ele olhou para os pés do Pai e depois olhou de novo para os olhos. Ele não conseguia dizer nada. Ele gostaria de dizer algo, mas ele não conseguia. Jagavalka diz, você realizou o Brahmatata. Porque o Tattva, a verdade sobre Krishna é algo tão impressionante que depois que você realiza, você não consegue falar sobre isso. Depois da realização, do Brahma Tattva, você fica, você enlouquece, você não consegue falar. Yagyavalkya, Yagyavalkya realizou que o filho mais novo tinha realizado Krishna, realizado o Espírito. Realizado Brahma Tattva. Então, diante de Brihaspati, o rei dos semideuses Indra Maharaj. E Virochana se, se, se aproxima de Brihaspati Dev. Viruchana é um demônio, e Indra é um semideus. deus e todos os dois se sentam diante de Brihaspati, do mesmo Guru. Ao então, mesmo tempo, eles recebem a mesma instrução, as mesmas é, informações. Brihaspati fala contemporaneamente com os dois. E não é que ele esteja falando uma coisa diferente para Indra Ou uma coisa diferente para, para, para, para Virocana Mas Indra é. Maharaj chamou Indra de Indra Bhagavan. Isso não significa que ele seja o Senhor Supremo Significa que ele é divino Eu não posso chamar Indra de Parameshvara, Mas de Ishvara sim Porque ele controla coisas através do poder que Krishna lhe dá nós podemos até dizer Gurudeva Bhagavan, mas a gente não usa na Gaudia porque as pessoas iam julgar os Vaishnavas. Eles iam acusar os Vaishnavas de querer se passar por Deus. Mas não está errado. Mesmo assim, não estando errado, na Gaudia nós não falamos para não dar às pessoas a oportunidade de cometer ofensas. Então Indra Maharaj, de acordo com os seus samskaras precedentes, ele consegue entender Brihaspati falando, mas Virochana não entende o contrário. Ele não consegue realizar o que uh, o Guru estava dizendo. Depois de muito tempo, Indra volta para falar com Brihaspati. Ele volta ao Guru e fala, Guru Dev, eu não consegui realizar o Tattva perfeitamente, eu gostaria de aprender mais. E Brihaspati diz, então você tem que ficar em celibato pelo menos por 12 anos. E depois desses 12 anos você volta a ficar comigo e eu vou lhe explicar. E depois desse ensinamento, depois de ter feito essa austeridade, Indra conseguiu realizar algo. Ficou mais claro para ele, mas não completamente. Como é que você pode entender completamente o infinito? O infinito é o infinito. Então, Indra avançou em conhecimento, mas ele não pôde abarcar todo o infinito. Então é muito importante uma combinação perfeita entre Guru e Shiksha. O discípulo tem que se alinhar e se harmonizar com o conhecimento e o caráter do Guru. Então. Os nove membros de Bhakti. Então, para cada um dos nove membros de Bhakti, dos nove métodos de Bhakti, cada um deles tem um Acharya responsável. Por exemplo, Shukadeva Goswami é o acharya de escutar é o, o Harikata, como ouvir do Guru. E ele é também o mestre que dá o Harikata mais perfeito, Sukadeva Goswami. Pralad Maharaj, ele é aquele que se lembra do Senhor Supremo, então ele é a personificação de Smaranam. Então, esses nove membros de Bhakti, esses nove métodos com os quais fazemos Bhakti, que são, como já explicamos, né? é, ouvir sobre Krishna, repetir, cantar os santos nomes, lembrar de Krishna, servir Krishna, todos esses membros, cada um deles tem um Acharya que é a personificação perfeita desses é, métodos de adoração a Deus. Então, voltamos agora a falar de Shambhava sobre uh, when, when, esse diálogo entre Krishna e Uddhava. Quando I vai ocorrer esse diálogo? Então nós temos que Bhagavan. nos lembrar, Maharaj explicou ontem, que o senhor Brahma e todos os semideuses Brahma, I, uh, to Então todos eles vão pedir para Krishna que a razão pela qual você apareceu aqui na matéria, Krishna, os semideuses vão dizer, a razão pela qual você apareceu na matéria já foi cumprida. E Krishna responde, sim, eu sei. Eu estou me preparando para abandonar ou para deixar o mundo material. Diz que responde Krishna aos semideuses. Eu vou voltar para a minha Mas, eh, realidade eterna. Mas tem um dever que eu não cumpri ainda. Eu vou precisar uh, retirar o meu grupo, todos os yadavas, todos os devotos que desceram comigo aqui para os meus passatempos, um por um. Eles têm tanto poder, cada um dos yadavas, cada um desses, é, dessas personalidades que descem com Krishna, ah, para o mundo material, Krishna é, diz: que eles são tão eles poderosos são, que eu preciso tirá-los daqui. Então primeiro eu preciso levá-los todo de volta para Goloka. Ele diz: OK, meu dever acabou. Eu vou me preparar para deixar ah, o mundo material, onde nós vivemos. E o que significa que Krishna vai se preparar para agora? Em primeiro lugar, se você planeja algo, se você quer fazer algo, você precisa pensar sobre aquilo. A primeira coisa é planejar, depois de planejar você tem que colocar em, em prática e finalmente você vai conseguir fazer. Se você quer fazer algo, você tem que pensar, bom, eu vou fazer isso e depois eu vou, então eu preciso planejar, como que eu vou fazer? Qual vai ser o procedimento? Depois disso, você pode implementar esse processo passo a passo. Então, o Senhor Supremo vai decidir, como eu vou uh, retirar todas essas pessoas daqui? Eu não vou matar todos eles nas formas que eles estão aqui na Terra. Eu sou o Senhor Supremo, vou sair matando os Yadavas. Como que eu vou fazer? Então o Senhor pensa, como que ele vai fazer? Bem. Ninguém pode matar um Yadava. Nos 14 universos, ninguém pode matar a dinastia de Krishna. Eles são companheiros eternos do Senhor Supremo. Ninguém pode matá-los. Então ele decidiu. Ele vai arranjar, como? Como ele vai fazer isso? Então, Jaduvamsa, a dinastia dos Yadavas, tem a misericórdia eterna do Senhor Supremo. Então, ele vai planejar o seguinte. Pela ajuda dos rishis e dos munis, então, pelo desejo do Senhor Supremo, muitos rishis vão chegar até Dwaraka. Como que eles fazem isso? Ele manda mensagem de celular? Quem os convida? Quem convida Sukadeva Goswami a falar Inamisharana? Ele vai pronunciar o, o Bhagavatam. Ninguém o convidou. A informação vem no coração. É o próprio Krishna que inspira as pessoas a agirem. Então, Sukadeva Goswami vai até Hastinapur e chega até a floresta de Namisharana no momento exato, porque é o um arranjo do Senhor Supremo. Então, os devotos têm uma conexão interna com Krishna. A nossa conexão está quebrada. A nossa internet com Krishna está quebrada. Mas Nós não recebemos mensagem direta de Vaikuntha Jagat. Mas a conexão dos devotos puros... Os devotos puros podem restaurar a nossa conexão ou eles têm uma conexão eterna. Como uma torre. Como uma, to uma torre que manda mensagens ah, para um rádio que recebe, que é o nosso coração. Então, esses sábios têm uma conexão com Krishna ah, e todos eles se dirigem a Dwaraka. Assim como Sukadeva Goswami foi até o lugar onde Parikshit Maharaj precisava ouvir sobre o Srimad Bhagavatam, onde os outros sábios falavam a Parikshit Maharaj. Nós sabemos que esses munis, esses rishis, esses sábios, eles vêm para ah, ver Krishna. Naquele momento, todos eles vão. Por que todos vão juntos? Porque tem uma razão. E qual é? É um arranjo de Yogamaya. Eles vão chegar num jardim lindíssimo de Dwaraka e vão cantar os santos nomes ali. E naquele momento, os meninos da dinastia de Yadava, eles chegam ali no mesmo lugar. Eles prestam reverências. Ó oh, Orishis, ó oh, munis, prestam pranam. Ah, mas a gente tem uma pergunta para você, Samba é o um neto de Krishna e ele é de uma beleza extraordinária, então eles vestem ele como uma mulher, eles colocam um monte de roupa na barriga dele, então ele parece que está grávido, e os rishis e os munis Eles perguntam para os rishis, olha, essa moça aqui, ela vai dar, ela vai dar luz a um bebê. É um menino ou uma menina, mas você não pode iludir os rishis e os munis. Eles veem tudo. Eles falam, ah, é seu tolo. Ele vai dar luz a um pedaço de ferro. Quando os rishis falam isso, na hora se manifesta uma, uma clava de ferro, Which can become the cause e essa of the destruction of this e essa e essa essa clava de ferro vai ser a causa da destruição uh, da dinastia Yadava. Eles ficam impressionados. Os rishis pronunciaram isso. This e eles vão All dar essa mensagem para, para todo o reino de Dwaraka e eles falaram, nossa, nós, os meninos mesmo se surpreendem nós nunca faltamos o respeito com os rishis e a informação chega ao parlamento de, de Dwaraka Krishna e Balarama estão lá Udava e eles vão com mãos juntas nós fizemos um erro gravíssimo e Ugrasena estava lá o rei de Dwaraka, que Krishna é só príncipe em Dwaraka, né? ele não assume o trono real. Então nós cometemos um erro contra os munis que estavam fazendo bhajana e eles nos amensoaram. E Krishna já sabia, né? ele mesmo que planeja isso, ele falou o que aconteceu. Ele está rindo por dentro, mas ele falou oh, o que aconteceu. O que houve? Os rishis nos, am nos amaldiçoaram, que Samba vai dar a luz a um pedaço de ferro e essa será a causa da destruição de nossa dinastia e Krishna sorriu e toda a assembleia, todo o parlamento, a corte ali de Krishna, eles decidem pegar essa clava, de ferro, eles vão esfregá-la contra uma pedra, noite e dia. Eles pagam para que alguém faça isso. Até que ela se dissolva praticamente. Se vira, Ele vai virar pó. Então aquele pó não vai poder ferir ninguém. Eles decidem isso. A gente paga para alguém para que alguém esfregue isso na pedra com água e dissolva a clava em pó. Nós vamos liquidificar essa clava. Nós vamos transformá-la em pó. Como é que o pó pode matar? Aí eles falam: Ah, essa decisão é muito boa. Mas eles não sabem que o Senhor é super, super inteligente. Quem pode jogar quem pode competir? Que cérebro compete com Krishna? Então, para quem deram essa responsabilidade de esfregar a, a, a clava? Ele achou sobrou um pedacinho pequenininho. É, esse pedaço aqui não mata ninguém, não dá problema nenhum. Como quando você esfrega a madeira de, de sândalo para fazer o, po, o pasta de sândalo. Ele falou, esse pedacinho aqui não mata ninguém. Ele pegou aquele pedaço que sobrou, pequenininho, e jogou no oceano. Então um peixe grande comeu aquilo. E um pescador, um pescador pescou o peixe e vendeu o peixe no mercado. E quem comprou achou um pedaço de ferro dentro do peixe. E ele falou esse pedaço de ferro dá para fazer alguma coisa? O que, que eu faço? Eu sou um peixeiro. Aí um caçador passou ali. Ele falou, você vai usar isso aqui? Você vai usar isso aqui? Ele perguntou para o peixeiro, não, pode levar esse pedaço de ferro. E ele deu para o caçador. O caçador foi para o quarto e fez uma, uma ponta de, de, de, de, de, de, de flecha afiou aquele pedaço de ferro, ele falou, ah, isso aqui vai, eu vou usar, isso aqui é muito bom, agora eu vou fazer uma ponta de flecha, e o que acontece, Krishna vai anunciar em sete dias de hoje, a cidade de Dwaraka vai para o fundo do mar, eu recebi essa informação das esferas elevadas, Krishna diz, olha, alguém me falou, Dharaka vai afundar. Então, nós temos que decidir deixar Dharaka. Vai afundar, a gente não vai poder ficar aqui. Então, nós vamos para Provashkanda, Gujarat, em Gujarat, no estado de Gujarat. Na beira do oceano, lá nós vamos fazer um Yagya. Nós podemos fazer doação para os rishis, para os munis nós vamos viver lá, vamos desfrutar lá então nós vamos fazer um yagya para purificar esse momento e todos concordam com Krishna tá bom, se você está falando nós vamos porque Krishna nunca pode mentir então Dwaraka vai ficar abaixo da terra em sete dias, abaixo do mar, perdão nós não vamos ficar aqui então. Então todos fazem suas malas, seus baús, pegam suas carruagens, seus cavalos e vão até lá. E quando eles estão baixando as coisas das carruagens, nesse lugar muito lindo, na beira do rio, na beira do oceano, com um lindo com um clima perfeito, eles fazem um yagya, fazem doação para os santos. Então, eles estão oferecendo um doce especial. Ah, não, não é um doce, é, um, é uma bebida, não pensa que é vinho. Se você pensar que é vinho, você vai estar cometendo uma ofensa. É algo que, que não é vinho, é uma bebida que eles oferecem no Yagya, todos eles bebem esse néctar. E depois de beber esse néctar, eles sentem muita felicidade. É um arranjo de Yoga Maya. É um arranjo de Yoga Maya. Eles bebem raça com toda a, capa, com toda a, a vontade. E aí e eles começam a se esquecer de quem é um, quem é outro. Eles ficam meio que tontos e começam a brigar um com o outro. Automaticamente. É um arranjo de Yoga Maya. As pessoas começaram primeiro a dançar, depois eles começaram a se empurrar e começaram a brigar. Toda a dinastia Yadava briga consigo mesma. E assim eles abandonam a realidade material. Somente alguns poucos sobraram, estavam fora dessa, desse passatempo. Então, esse, a, a, a dinastia Yadava luta contra consigo mesmo e eles, são eles que abandonam o corpo dessa maneira. Né? E Balarama ó, observa essa cena de maneira indiferente, completamente. Como se ele não tivesse interesse nessa cena. Ele deita na água e Ananta Anantadeva vai se manifestar na água e ele desaparece assim. Anantadeva, a serpente de infinitas cabeças se manifesta sob o corpo de Balarama na água do mar e Ananta Anantadeva se manifesta e ele desaparece. Eles queriam brigar com ele também, mas ele não estava, tá, ele vai embora. E nesse meio tempo, onde está Krishna? Krishna não encontrou ele. Eles estão brigando uns com os outros. Vajanava não estava lá. Esse neto de Krishna. E também não estava lá. E ele vai depois e procura. Muito bem, tudo isso ocorre por um arranjo de Krishna. Nós sabemos que Udhava é um Yadava. Udhava é um membro dessa dinastia. Mas ele é salvo dessa espécie de peleja, de, de briga. Ele não estava lá. Ele estava atrás de Krishna, seguindo as instruções de Krishna. E começa a perceber que Krishna não estava lá. Onde ele foi? Onde ele foi? E aí ele descobre que toda a dinastia havia matado a si mesma uns aos outros, porque ninguém pode matá-los. Isso é como um jogo. Essa luta entre eles é como um jogo. Foi um jogo chamado Got Up. Quando o Mara jogava futebol, tinha um time. Um time vinha e eles ficavam com medo do time da casa. Ah, quando um dos times não se apresenta, a partida é anulada. Maharaj um dia vai explicar como é possível que nessa dinastia dos Yanta e Yadavas, como eles poderiam lutar contra uns contra os outros, se eles são. Expansões de Krishna, um é não diferente do outro. Um dia mais tarde, Maharaj vai explicar isso, mas não agora. Então, Uddhava, naquele momento, estava procurando Krishna desesperadamente. Ele estava chorando: Onde está meu Prabhu? Porque sem Krishna, sem Krishna. Uddhava não pode sobreviver nenhuma fração de segundo. Você não acredita? Ele vai falar sobre isso. Nós vamos chegar nesse ponto de Shambhava. Nenhuma fração de segundo ele vive sem Krishna. Onde quer que Krishna vá? De um lado ou de outro. Quando ele ia para Indraprastha, encontrar os so, cinco pandabas Uddhav também ia com ele. Então, quanto Krishna, quis Kupcha. preencher o desejo de Kubja. Mesmo quando Krishna decidiu. Preencher, para realizar os desejos yeah. de Kubja. Mesmo nessa época. Ninguém foi com ele. Foi uma missão secreta. Mas mesmo assim. Udhava foi com ele. Porque Udhava não pode nunca entender mal Krishna. E Kubja vai receber Kupja esta bênção de Krishna. Ela tinha o desejo de receber esta bênção de Krishna. Não de uma forma maneira. O desejo de amar Krishna de maneira transcendental, não material. Qualquer desejo puro relacionado a Krishna não é material. Então Udhava vai com Krishna, quando Krishna vai abençoar essa devota, Kupja. Udhava não consegue viver uma fração de segundo longe de Krishna, o tempo todo. Quando Krishna está lá, no seu quarto, Udhava consegue entrar no quarto de Krishna. Ele não tem restrição. Não é que qualquer pessoa pode entrar no, quarto, no seu quarto quando ela vai na sua casa, não é? Mas a relação com Krishna. Krishna já declarou que não há intervalo entre Uddhava e Nishida. Então, mesmo o Uddhava Maharaj tem acesso livre dentro do bedroom. Então, o tem acesso livre aos aposentos de Krishna. Quando o Krishna está dormindo, o Udhava massageia a perna de Krishna. This kind of está with Now o Prabhu, e está all todos estão this Bhagavan me sem me então, o está vai estar procurando Krishna e ele de repente encontra Krishna, olha, o senhor está lá, Krishna está lá. Ele está sentado embaixo de uma árvore de pipal. Ele está com as, deitado com as pernas, com uma perna cruzada. Ele estava ali com quatro braços. Porque em Dharaka, em Dharaka, Krishna às vezes manifesta dois braços, às vezes quatro. Em Vrindavana, só dois. Porque é, quando ele está com quatro braços, ele está manifestando seu desejo pelas próprias opulências. Os passatempos de Krishna são muito saborosos. Por quê? Porque ele, os porque ele está numa forma que é idêntica à forma humana. Quando Krishna está com quatro braços e com as armas isso. transcendentais, isso não Eu pode ser considerado um passatempo doce. Um dia o Maharaj vai explicar esse Siddhanta é bastante sofisticado e, e secreto. Muito bem, os passatempos de Krishna são muito doces. Budava corre e começa a chorar e cai nos pés de Krishna. Prabhu, venha comigo nesse meio tempo que ocorre, nesse meio tempo que ocorre, esse caçador, nós falamos sobre ele ontem, ele vai fazer essa flecha, ele faz uma a ponte de uma faca, de um míssil, de de algo que pode ferir as pessoas. Mas pelo desejo de Krishna, lá de longe, aquele caçador vai ver o pé de Krishna e vai achar que é um pássaro e vai atirar nele. Essa flecha penetra a perna do Senhor Supremo. E ele chega a sangrar, mesmo sabendo que Krishna não é feito de carne e osso. Mas para nos iludir, esse é um arranjo de yoga Maya. O corpo de Krishna não é como o nosso. Mas para atrapalhar os tolos, ele faz esses passatempos. Para que as pessoas não entendam, elas precisam do Guru para que ele explique. As pessoas lêem, Krishna morreu com, a, com uma flecha no calcanhar. Então a pessoa pensa que ele não é Deus. Então, é por isso que existem essas falsas filosofias para tirar as pessoas que têm caráter demoníaco do caminho da devoção. É por isso que Shankaracharya se manifesta no mundo material. Não, permite, não permita que as pessoas de caráter demoníaco venham estejam no no âmbito da minha devoção. Ele diz, por favor, tente cozinhar uma filosofia muito saborosa. É chamado de Sharirad Bhasha, Mayavad Bhasha, o Advaita Vedanta. Fabrique algo que todo mundo aceite, que as entidades demoníacas todas vão aceitar isso. E as pessoas Vão, então Shankara vai bolar essa filosofia adoita para desviar as pessoas que não têm capacidade de ouvir sobre Deus ainda. Lembre-se, está escrito isso no Gita, o Senhor Supremo não quer dar Bhakti pura para todos. Está no Mahabharata, tem várias escrituras isso. Ele não tem interesse em distribuir Bhakti para todos. O próprio Narada também vai dizer isso. Ele vai dizer, ó oh, Rei, o Senhor Supremo não gosta de dar Bhakti para todos. Antes de ele dar Bhakti, ele vai testar você. De maneira muito pesada. Se Bhakti for dado a alguém, a uma alma, o Senhor Supremo vai obedecer, vai realizar os desejos dessa alma e ele vai estar sob o controle dessa, desse indivíduo. Lembrem, isso está explicado. Nós já falamos sobre esse verso. Quando alguém alcança a pureza, alcança a Bhakti, o Senhor se torna servo daquela personalidade. E Krishna não quer distribuir isso a todos, só aqueles que merecem eu não tenho tempo de discutir esse mantra agora de Shambhava. Bhakti ela tem um poder imenso que pode atrair Krishna Krishna não quer vir mas ele vem mesmo assim se ele vai dar Bhakti para alguém o senhor é forçado a, a se manifestar para essa pessoa a servir essa pessoa então, o Senhor diz, eu não vou dar bhakti para todos. Eu vou dar bhakti para limitadas personalidades. Aqueles que forem genuínos e sinceros. É por isso que Chaitanya Mahaprabhu, ao ensinar... Rupa Goswami, Padre. Então, para Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu vai dizer que esses rishis rish que desapareceram de Dóraka, a abdução, eles foram abduzidos dali, foram raptados. E, e que a o desaparecimento de Krishna também é algo cheio de maia, cheio de mágica, de ilusão. Ninguém consegue entender. Se eles entenderem, acaba o mistério, né? as pessoas não serão mais testadas. Krishna vai dizer isso no Gita. Você esqueceu desse verso? Ele disse, o meu nascimento, meu passamento, prática, meus passatempos são todos transcendentais e a prácita. E ao mesmo tempo, ele morre. Como é possível que ele morra? Ele já disse que tudo que ele faz é transcendental, nada é material. Então ele não pode morrer. É um arranjo. É não material. O Senhor, quer, o Senhor Supremo quer. É os tolos como eu e você aqueles que têm caráter demoníaco e Mahaprabhu abre esse segredo ele diz a abdução o rápido dos sábios de Dwaraka que acontece nesse mesmo momento e o desaparecimento de Krishna tudo isso é um coquetel de maya é uma, é uma magia de Krishna então, nos Puranas, você vai descobrir que o Senhor Supremo vai abandonar o corpo por conta dessa flecha que é atirada por esse caçador. Eles vão pegar aquele corpo de Krishna e vão queimá-lo, é maya. E, e o, o umbigo de Krishna flutua na água. Eles jogam o corpo que sobrou as cinzas do corpo de Krishna. Obviamente é algo falso, como está explicando o Maharaja. E é esse pedaço da barriga de Krishna que sobra boia na água e vai até Jagannatha Puri e ali surge o templo de Jagannatha. Mas enquanto você pensa materialmente sobre Guru Vaishnava, o Senhor Supremo, o Bhagavan, você nunca vai alcançar sucesso. Se você acha que o Vaishnava é... Algo material, que é um ser humano, você nunca vai alcançar o sucesso. Se você acha que Krishna. Se você não entende que Krishna é Deus, também você não consegue realizar. Você tem que seguir o que os Vaishnavas dizem, o que o Guru Parampara diz, o conhecimento absoluto. E aí sim você vai conseguir realizar. Você vai alcançar sucesso na sua adoração, no canto dos seus santos nomes. Pessoalmente você não pode fazer isso, é um problema muito grande. Então, quando aquele caçador vai dar, atirar ele com aquela flecha, Krishna abandona o corpo. Mas as pessoas vão dizer, nossa, a Krishna queimaram o corpo de Krishna? Está escrito isso no Vishnu Purana ou no Bhagavatam. Que todos os semideuses dos planetas superiores. Todos eles estão esperando. O Senhor o chariot, o Supremo sobe numa carruagem. Está escrito no Bhagavatam. O que sobra é um corpo fictício de Krishna. O corpo transcendental de Krishna sobe numa carruagem e essa carruagem é, decola em relação aos planetas celestiais. E ele vai visitando todos esses planetas. Eles jogam flores no Senhor. mão na namor, reverências, reverências. Até o Senhor Brahma vai adorar Krishna enquanto ele sai do universo material. Então o Senhor Supremo tem que entender que se o Senhor Supremo nasceu aqui, ele aparece aqui propositalmente nesse mundo material. E mesmo assim ele está acima e além de qualquer limite material. Mesmo um poeta muçulmano escreveu sobre isso. Um, um poeta muçulmano muito importante escreveu sobre isso. Ele conseguiu citar, realizar. Então, e o próprio Rabindranath agora. Ele não era um devoto, mas ele teve a chance de ouvir o Harikata de Bhaktivinoda Thakur, de Bimala Ele não era um Vaishnava. Ele era influenciado pela metade pelo Vaishnavismo e pela e metade pelo Brahmanismo. Porque o pai dele era um Brahmana, de família Brahmínica. Ele não era um devoto 100%. Mas ele realizou alguma coisa pela misericórdia de Bhakti Nathakur, e de Prabhupada Baktsidanta. Rabindranataku escreveu num Kirtana. Num, num, num, num poema. Eu li esse poema quando era criança de Shambhava. Parece que teu corpo, tua estrutura, esteja uh, circunscrita aos limites da matéria nós olhamos e vemos isso que Krishna está dentro do limite da matéria mas você é o infinito se um poeta como Rabindranath Tagore que não era um Vaishnava totalmente conseguiu escrever sobre isso como é que você não consegue realizar o que, o que o corpo de Krishna tem é essa capacidade ele realizou isso. Ele disse: Teu corpo parece ser material e mesmo assim você é infinito. Nós vamos discutir isso amanhã. Eu vou sair correndo agora porque eu tenho mais seva de Shambhava. Mesmo no Bhagavatam, quando Jashodama queria Gopal, e nós estamos no Damodar Lila, no, fazendo o voto de cantar o Damodar Astakam. Como é possível que Yashoda ouse amarrar Gopala com uma corda? Nós vamos falar sobre isso. É algo muito lindo. Através do seu amor sem fim, ela nunca pensa que, aquele meu meni, que o menino dela, Gopala, é o infinito. Ele fala, não é o infinito, ele é o meu menino. Ela pega ele no braço e beija ele Mas ela não sabe Que pelo arranjo de Yogamaya Ela não sabe que ele é Krishna Ela diz, você é meu menino E a Shodama não pôde realizar Que ele era o infinito Então ela não pode amarrá-lo se ela não pode amarrá-lo, se ninguém pode amarrar Krishna, também ninguém, ele não pode nem morrer também. Né? São arranjos de Yoga Maya que fazem esses passatempos possíveis. Então, existe esse verso muito lindo no Bhagavatam. Então, existe esse verso muito lindo no Bhagavatam. Então, vamos para o Vichit Prat, Vidyate Matayoninam, para o Parjino Kisanchit, para o Parjino Matayoninam, para o Parjino o que você está no papo?